Está bonito, não é? Lindo! Tudo! <risos> Mas tanto não vai passar frio. Tem ar-condicionado. Ar Tem ar-condicionado. Tem ar espanhola. É? Por é espanhola. Esta é a LG, a marca não é a espanhola. O que é que é agora aí, o homem aí da... Tuizão. E temos esta vista. Posso ver aqui a vista da janela. Veja lá. Natalícia com o aqui deste lado, o estacionamento é para aquele lado, não é? a entrada é para aquele. Nós entramos e por o carro é para aqui para este lado. Na mais abaixo, está, à esquerda, direita, está uma praça. Podemos estacionar lá. Vamos lá. E temos ali a casa de banho. Mas depois, amanhã, vamos oh, mostrar. Vamos ver. casa de banho. Armas Adventures. O que que acham? Tal, tal. Secador. Um copo. Dois copos e aqui nada. Vamos Isso. Chovelo normal. Muito bom. É bom, é bom. Isto é geral, daqui Onde ah, está é. as três coroas? As três coroas do rei magos, vamos lá ver Onde? Então, são as três, não são todas... Não ah, fora, não se se que é tirar para ir reparando as três coroas As não, três coroas, vamos ver? Outra, uma, duas, três Depois vir uma coisinha de água assim Acho que está outra ainda Bom, então Vamos lá aqui, chegamos né? agora já um bocadinho tarde não sei se é muito um tarde, mas. 20 e 54 Menos uma hora em Portugal. Segundo dia. E cá, acordámos. Vamos agora. Como todos. Então, aqui, é? voltamos aqui, vamos às compras agora. Para uma buchazita. Vamos lá fazer barulho para ver se não acordamos as pessoas. coisas do... que é que... com estas doces? que é, que é que eu os quartos. o elevador okay. para baixo, vamos aqui. Pronto, e ficamos aqui neste alojamento hostel. Postal avenida Aqui em Tabernas Circuito de La Roca Temos aqui as Decorações de, de Natal E... Estacionamento, está quase tudo, não se pode estacionar aqui, como podem ver aqui Nós estacionamos ali para baixo vamos para baixo Que a Avenida principal é esta Temos o carro estacionado ali em baixo temos o, o talho, carniceria, surdecaia, envios a toda la península. Estão a península, ver, o Evaristo, perfumaria, e decorações natalícias aqui mais uma carniceria, carniceirozaria, Gustavo, Aqui aqui ao largo onde estacionamos o carro aqui à direita. Temos o sol de frente, os passarinhos a cantarem, um parque infantil, se trouxerem crianças, que podem vir aqui a brincar. Aqui temos o parque infantil. Estou a ver. Um barquinho. Está como temos em Odmira, para quem nos assiste desde a Odmira o nosso carro está ali à frente ali com a boca vermelha, como costumam dizer, o público está aí em casa. dias e moiras aqui nesta quinta. Pena Madrid, de Tabernas. Tabernas é a localidade onde estamos. Vai ver aqui esta esta colina ou este este vale. Serra renovada fica para aquele lado. a Serra renovada, este é do outro lado, do outro lado da Serra renovada. Para ali fica, daquele lado, de lado de lá, fica o Mediterrâneo. Bom, vamos lá às compras comprar qualquer coisa. Uma buchazita, isto é para tá? Vamos assistir mais um espetáculo da Cabalhada. Bang bang, Westing Spaghetti. Está tá aí o link na descrição também. Até já.